Mano, parece o bozo Darkwood Clássico <risos> Obrigado pelos subs Ela tá claramente num croma. O cotovelo dela tá cortando. Oh, mas pior que ficou bom. Pior que ficou bom o, o croma dela. Ficou bom o croma dela. Não achei ruim, não. Só que assim, como sempre, né? Eu inventei a internet. Eu fiz isso há quantos anos atrás, chat? Três anos atrás? Pra quando, quando eu me mudei? Foi quando, não, foi quando eu mudei pro outro apartamento. Foi em 2000. Nossa, foi em 2018 que eu fiz isso. Quatro anos atrás.